E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você tá no canal Bruno Cashback e hoje a gente vai falar sobre a Black Friday. Primeira dica, que não não faz parte das sete, mas é, é uma noção aí, vou te passar um pouco da arte mãe que o pessoal de marketing usa para te ancorar os preços novos com os antigos. Lançaram o iPhone 13 agora, é um preço exorbitante lá de, sei lá, 10, 12, 13 mil reais, né? E aí tem o anterior, é, que está aí pela faixa aí dos 6 mil, se eu não me engano. É só, é só uma ideia, mais ou menos, para você ter ideia. Praticamente a, a metade do preço. O mais novo melhorou poucas coisas, assim, vamos dizer que ele tenha melhorado aí 10% aí do, do, do conjunto todo. né E o antigo, ele está com esses 10% a menos aí de qualidade, porém pela metade do preço, praticamente. Isso daí, ele se usa, utiliza da ancoragem. Quando eles fazem um lançamento aí de um telefone bem mais caro no começo, né? Eles estimulam a compra do antecessor. Isso aí, na verdade, é a melhor forma assim, de você começar a comprar. Se você conseguir comprar uma versão anterior ainda, que você não vai estar tá perdendo muito e você vai estar tá economizando bastante. Que eu quero te mostrar que você tem que entender esse tipo de artimanha aí que o pessoal do marketing utiliza para você já saber aí as estratégias que eles usam contra você, né? E você também conseguir sair um pouco dela. Então eu te falo isso só para você ter consciência aí do que acontece, tá? Mas olha só, mas assim, o mês de novembro normalmente já tem muitas promoções. É normal as, as empresas começarem. E lançar ali o esquenta black friday né tal e são normalmente são preços bons se você já tá pesquisando por alguma coisa e acabar vendo aí algo aí em torno de, de 20 a 30 por cento aí do do valor que você já tava procurando anteriormente eu te indico logo comprar porque provavelmente não baixe tanto assim na black friday né e pode ser que acabe os estoques normalmente estão fazendo isso por conta da alta demanda aí no dia 26 em relação aos correios então fica muita encomenda naquela, na, na mesma época e eles demoram muito a fazer essa entrega né então por isso que algumas empresas já estão adotando ali o esquenta Black Friday para poder aí já disseminar aí dias a por, por dias, né? E não vai ficar muito puxado ali, muito demorado a entrega dos produtos. Vamos lá então para o número 1, um, né? A primeira que eu vou te falar é tomar cuidado com as URLs. O que é URLs? URLs é o endereço completo ali do site, não é? E ali normalmente você vai, assim, numa Black Friday, compre em sites já conhecidos como Americana, Shoptime, Magazine Luiza, esses grandes mesmo, assim, sites conhecidos. Então você tem que prestar muita atenção nisso porque normalmente ali, até no Facebook mesmo, alguma propaganda que esteja num preço ali muito fora do comum né? Pô, você não vai ver um celular top de linha ali por 700 reais. Isso daí é mentira, nunca vai acontecer. Então normalmente pode ter esse tipo de promoção ali, o banner de promoção mesmo no, no Facebook, mas pode ser algo errado então você tem que ver a URL ali do site, se tá completinho, se tá bonitinho normalmente a URL fica muito grande, mas o começo é sempre o mesmo né? .com.br. Se tiver algo Diferente, diferente.com. Qualquer outra coisa você já abre o olho já fica atento porque pode ser algum site querendo fazer um phishing dos seus dados então você tem que tomar muita atenção em relação a isso beleza olha e a última dica é mais importante então fica até o final do vídeo para você ver tudo porque ali mesmo você vai conseguir um preço provavelmente real de Black Friday Bem, a segunda dica é muito básica mas as pessoas acabam não fazendo isso aqui é se preparar financeiramente em relação as compras, né? Porque mesmo que você divida em várias vezes ali, a conta vai vir então fica complicado, né? E nesse preparo, você já faz uma lista ali das coisas que você realmente quer, para você não comprar algo a mais que precisa. Isso daí é muito simples, né? Isso aí é básico de educação financeira, então fica atento com isso. Não cresça muitos olhos para comprar besteira que você não precisa. Então vamos começar agora umas dicas mais relacionadas à compra mesmo, né? Ó, a primeira coisa você não comprar em pix ou boleto, porque não comprar desse jeito, porque dessa forma você acaba perdendo muitos benefícios que eu vou te mostrar pra frente aí que você pode perder. Então não compra no boleto ou no Pix porque você vai estar tá perdendo de dinheiro, sabia disso? E a quarta dica é ter um cartão bom aí para você comprar aqui ó, qualquer um cartão aqui, dependendo aí do site, você utiliza cada cartão para o seu site, por exemplo, o exemplo que eu vou te dar posteriormente é esse cartão aqui, o da Melis, você ganha até 1,8% de cashback aí nas compras, então com certeza na Black Friday eu vou comprar com um parceiro dele vou estar tá ganhando 1,8% de cashback adicional, né? Se você você gostou dessas dicas? Eu tô confiando aqui que você vai se inscrever também, dar o like aqui para ajudar o canal a crescer. Olha, já passou aqui dos mil inscritos. Obrigado mais uma vez a todos vocês que se inscreveram e vamos para a próxima dica. E a quinta dica é em relação também ao cartão de crédito, né? Mas você pode chegar e falar para mim, ah, eu não tenho muito limite. De repente, o que eu quero comprar eu não consigo no, car... no único cartão que eu queira. É provável que também tenha promoções aí em relação às operadoras de cartão de crédito. Liga lá antes, pede um aumento de limite que você quer fazer compras na Black Friday e é bem possível e aí que eles te atendem E te dê um aumento legal E de repente esse aumento fica aí para sempre né E você tem um limite aí melhor no cartão de crédito Porque como eu ensino aqui, ó Cartão de crédito com limite é a melhor coisa que tem Que você pode conseguir até gerar renda através dele, beleza? E a sexta dica que é muito, muito boa mesmo É você aqui estar tá atento sempre para ganhar seu cashback porque que que acontece? Vai ter a promoção ali no site Que é um valor ali baixo já Vamos supor que algo tava a 1.500 E agora tá a mil reais E aí você vai direto nesse site Compra mil reais Saiba que você ainda poderia ia tá baixando mais esse preço aí tendo um retorno aí de cashback aí pro seu bolso que faz uma diferença muito grande então olha só que eu vou te mostrar, a gente vai aqui pro site e o primeiro aqui que eu vou te mostrar é o site da Amelio, ó pode ver que ele tem vários parceiros aqui, você vai poder comprar nesses parceiros, ganhando esse percentual de cashback, ok? Até sites internacionais como AliExpress, ó, tava 2%, foi pra 4%, Americanas tava 3%, você ganha 6%, Magazine Luiza, são vários, vários sites, ó, aqui ó, Centauro tá dando 10% agora, até Natura tem, então são Vários sites aí que com certeza Vão entrar aqui também na Black Friday aqui Da Melios e aí você vai Estar tá podendo ganhar ainda um cashback Em relação a a compra final que você ia fazer e o outro site que eu tenho para te mostrar também é a cuponomia o bom que eles são concorrentes né então vai ter valores aí diferentes aí de cashback para cada um então você analisa os dois aí qual que vai estar tá melhor no caso aqui da cuponomia você tem aí 5% de cashback na Amazon um e-mail é nas casas Bahia e três por cento aqui na americanas a diferença da coponomia aí é que normalmente você ainda consegue juntar um cupom de desconto então ele mostra que quais é os cupons de desconto que tem é muito básico muito simples e o legal aqui, porque você vai ter um site totalmente seguro em relação ao que eu falei das URLs. Se você vier aqui pela cuponomia, cuponomia.com.br ou pela melioski.com.br também, qualquer site que você clicar aqui, ó, vou clicar na Americanas. Quando eu clicar aqui na Americanas e clicar em ativar o cashback para eu poder ganhar, é esse site que eu vou estar sendo redirecionado é totalmente seguro. Você não vai ter problema nenhum, porque olha só, aqui o começo do site, como eu te falei, ó, é americanas.com.br Aqui é aqui o endereço completo aqui da, do site, mas o que importa pra gente aqui do começo em relação à segurança, ó.com.br, então você está seguro. Esses dois sites aqui que eles redirecionam para esses outros sites são totalmente seguros, então você vai estar tá sem problema nenhum e não vai estar tá correndo risco. Bem, a sétima é bem interessante mesmo, porque você pode ganhar até de três formas de uma vez aqui, e é muito, muito bom mesmo, como eu vou te mostrar agora, a gente vai aqui para o site para eu te mostrar. Como você pode ver, já começou aqui o Esquenta Black Friday aqui da Americanas, né? E aí, aqui ó, tem falando aqui sobre o cartão de crédito. Eu fiz um vídeo nele e vou deixar o link no card aqui caso você queira saber se vale ou não a pena ter ele. E aí eu vou procurar algo para comprar aqui. Eu tô querendo comprar uma cadeira gamer, né? Vou clicar nessa daqui para a gente ter uma noção mais ou menos quanto tá. Olha só, o valor dela aqui tá R$ 663,92. Se eu comprar aqui uma vez no cartão com AMI, eu ganho aqui R$ reais e e centavos né se você não conhece o AMI eu vou deixar todos esses aplicativos eu vou deixar link aqui para você poder baixar também e, e aí você vai fazer assim eu quero comprar algo aqui na Americanas então eu vou primeiro aqui no site da Melios ou da cuponomia eu vou daqui da Melios, que está dando 6%. por cento vou clicar aqui nele para abrir o link para mim e vou clicar em ativar cashback quando eu ativar o cashback ele vai abrir essa página aqui e me redirecionar o site da americanas eu venho aqui e procuro lembrando que o, o carrinho tem que estar tá vazio tá o carrinho tem que estar tá vazio para você não perder o cashback aí eu venho no item que eu quero cliquei aqui ó e aí vamos lá ele tá 639,92 né E aí se eu pagar uma vez com o AMI com o AMI você ainda recebe 6,40 o frete para cá tá 20 reais tranquilo né E aí eu clico em comprar e a partir daqui eu não vou continuar, mas é uma compra normal. Você vai clicando em comprar, comprar, vai escolher a opção AMI lá no final. E você pode ver aqui, eu estou pelo, pelo computador, né? E eu tenho aqui a extensão aqui, ó. Tá ativo o cashback. Então eu vou ganhar 6% aqui de cashback pelo, pelo Melios, né? Vou ganhar mais R$ reais aqui de volta pelo AME E aí, como eu vou estar tá utilizando o cartão de crédito da AMI, né? Eu ainda vou ter mais 1,8% de cashback. Então eu vou vai é R$60 e 39,92 né é menos 1,8 por cento então eu vou ganhar mais 11 reais e centavos aí de cashback então olha só o que que eu fiz eu consegui juntar o cashback da Melios, né é, com o cartão de crédito da Melo você pode usar qualquer outro cartão, não tem problema, mas aí vai variar aí é o valor de cashback que você vai ganhar. E ainda vou ganhar o cashback da Ami, né? Normalmente tem outros produtos aí, de repente se você der sorte, na Ami dá 10, 20, 30% de cashback. E esse cashback cai logo, cai lá na, na conta da Ami e você pode usar para comprar outros produtos aqui na Americana. Bem, essa estratégia aí de conciliar esses três acontece apenas aqui na Americanas, na Sol Barato e na Shoptime porque eles são do mesmo grupo, mas em outros sites você consegue conciliar o cashback da Melius e o seu cartão de crédito se você entrar no site da Melius e depois clicar no site da Magazine Luiza, você vai tá ganhando esse cashback aí e ele vai fazer uma diferença muito grande porque você vai já ter o menor valor né e ainda vai conseguir comprar abaixo do que qualquer outras pessoas irão comprar então você vai estar tá sempre economizando muito mais do que as outras pessoas isso aí leva no final das contas ali você tem mais coisa gastando o mesmo tanto que os outros entendendo? entendeu ah, galera isso aí mesmo ó, essas dicas aí se você juntar sempre isso você vai conseguir economizar muito muito mesmo e eu te agradeço mais uma vez por ter assistido tudo aqui até o final. Valeu, até a próxima!